Se tem um cara importantíssimo atualmente na SEGA, esse cara é Toshihiro Nagoshi. O principal discípulo de um dos maiores nomes da empresa, se não o maior, e o Suzuki. Eu já falei muito de Toshihiro Nagoshi aqui no canal, no vídeo, por exemplo, de Daytona USA. Eu falo de toda a genialidade dele em produzir um jogo de corrida que rendeu rio de dinheiro para a SEGA. E para falar a verdade, rende até hoje. E eu nem vou citar os jogos que ele tem participação efetiva, porque dos mais recentes são praticamente todos, inclusive o game mais importante disparado atualmente da empresa, Yakuza. Um jogo que só nasceu por causa da insistência de Nagoshi. E você vai saber por que ele insistiu tanto, e por que a Sega recusou tanto também. E é claro que ela não se arrepende, afinal a franquia é uma mina de ouro. Com fãs fervorosos e apaixonados E também dá pra dizer que foi o regresso triunfal da SEGA ao cenário gamer No vídeo de hoje vamos descobrir juntos Toda a produção de Ryuga Gotoku Ou Yakuza E vai ser agora Então Bora! Questão de necessidade. Há quem diga até hoje que o investimento e o lançamento de Shemu para Dreamcast foi o último prego no caixão para que a Sega abandonasse de vez não apenas o seu console, mas também a produção de novos hardwares, focando apenas no desenvolvimento de arcades e jogos. Porém, nada disso tem a ver com a qualidade do próprio Shemu, que pouco depois ganhou uma continuação para o próprio Dreamcast e também para o Xbox original, além do terceiro jogo que saiu para Playstation 4 e PC. Shemu mesclava já naquela época diversos estilos que, juntam trazia uma experiência completamente inovadora que abordava uma história dramática familiar e o um enredo focado em vingança onde misturavam lutas ao melhor estilo de fighting games tridimensionais com um universo semelhante a um RPG além disso colocava o personagem em uma espécie de mundo aberto dando liberdade ao jogador para quando explorar a cidade conversar com NPCs tomar um refrigerante ou ir a um fliperama mais próximo. Enquanto espera a hora exata. Para continuar a campanha principal. E era realmente triste. Que algo assim. Ficasse apenas restringido a um título que saiu. Só para o Dreamcast. O mundo precisava saber e vivenciar o quão incrível era tudo aquilo. Foi então que o lendário designer e produtor da SEGA, que fez parte da equipe do próprio Shemu Toshihiro Nagoshi, decidiu juntar o útil ao agradável, já que desde que ele entrou no mundo dos jogos eletrônicos, queria fazer um game, que trouxesse um drama, com um enredo que fosse poderoso o suficiente para o jogador sentir na pele todo o senso de humanidade e importância de outras pessoas em nossas vidas. E foram muitas conversas até Nagoshi conseguir convencer os executivos da SEGA a investir um valor de 2 bilhões e meio de ienes. Cerca de mais ou menos 21 milhões de dólares. Em um jogo exclusivo para Playstation 2. Focado quase que totalmente na cultura, na arte e nos costumes japoneses. Por sinal, o tema da máfia e acusa surgiu justamente pela extrema violência que essas gangues causavam, onde os membros desses clãs eram sempre encarados com muito medo por toda a sociedade japonesa e, ao mesmo tempo, por despertarem o interesse de todo mundo que queriam saber como funcionava o submundo da máfia oriental. A primeira menção a primeira vez que falaram sobre Yakuza foi exatamente no dia 6 de agosto de 2005, onde a própria SEGA havia marcado uma coletiva de imprensa para anunciar o novo jogo de Toshihiro Nagoshi com um game chamado Até Ali, apenas de Projeto J, Não por acaso, essa coletiva aconteceu em um clube na cidade de Kabukicho, que foi a principal inspiração para Kamurocho, cidade fictícia onde a aventura se passaria. Pouco tempo depois, a equipe anunciou que o jogo seria chamado de Ryuga Gotoku, igual a um dragão em tradução livre, e que já estava sendo desenvolvido há cerca de 3 anos. Sendo algo muito especial para o próprio Nagoshi, que havia trabalhado em outros títulos da casa, mas que dessa vez tinha dado tudo de si para uma experiência completamente diferente. Toshihiro Nagoshi tem toda essa moral, porque é ao lado de Yu Suzuki, criador de vários clássicos como Rengon, Outroom, After Banner 2, Virtua Fighter e o próprio Shemu, o maior nome da SEGA, por também ter em seu currículo jogos renomados, como Virtua Striker e ser co-criador ao lado de Shigeru Miyamoto de F-Zero GX, o principal nome por trás de Daytona USA e idealizar Spike Out, além de ser o aluno número 1 um do mestre Suzuki e ter dirigido a trilogia Super Monkey Ball no GameCube. Curiosamente como a gente pode notar Tanto Nagoshi quanto os demais membros da equipe Não tinham experiência em um jogo como Yakuza Já que a grande maioria do time Tinha feito basicamente títulos de arcade Ou pelo menos voltados para os arcades Como Virtua Fighter 3, Panzer Dragon e Jet Set Radio, por sinal muitos desses profissionais não apenas duvidaram que poderiam entregar uma boa experiência, como até tinham em mente que fazer jogos massivos para consoles como Yakuza e a contra tudo o que eles fizeram até ali, sempre focados em jogos de fliperamas essa era uma percepção que Toshiro Nagoshi tinha naquele momento, tanto que tudo que era feito precisava passar pela avaliação do próprio Nagoshi, já que ele tinha uma ideia concreta de como tudo iria funcionar fidelidade cultural mesmo que não fossem especialistas em jogos de mundo aberto a equipe de Nagoshi decidiu também tomar como base referências reais para Yakuza e não apenas no conceito de gameplay e mescla de mecânicas mas também em relação a cenários personagens e lugares específicos a equipe frequentou dezenas de locações que depois foram reproduzidas na aventura e exploraram ao máximo os distritos de Hopong e Kabuki-cho. O distrito de Kabukicho, também chamado de Distrito da Luz Vermelha, era uma alta zona de meretrício aqui do Japão, que existe há vários séculos e abriga figuras perigosas da máfia acusa. Por sinal, o jogo exibiria torturas e punições costumeiras do lugar, como por exemplo, cortar os dedos mínimos daqueles que saíssem da linha, determinada pelas gangues ou tivessem a margem do seu código de honra, porém... Essas cenas acabaram sendo removidas da versão final do game, muito também pela alta classificação indicativa que seria exigida pelo jogo incluir cenas desse tipo. E para construir um enredo que conseguisse captar toda essa atmosfera perigosa, sensual, bela e destrutiva, resgataram um antigo roteirista que já havia largado a profissão. Hazi Seishu foi contratado pela SEGA dois anos antes de Yakuza ser lançado. Justamente para que ele pudesse construir a trama central. E dar margem para que outra equipe criasse os momentos das missões secundárias. Haze Seishu sempre foi apaixonado por videogames. Muito porque pegou o lançamento de Space Invaders. E foi até a quinta geração de consoles. Onde a partir daí o sujeito falou que não se sentia muito atraído por experiências tridimensionais. E falava que os jogos atuais não se importavam muito com a história que eram contadas. Porém, como a proposta de Yakuza era completamente diferente do que se tinha na época, Sei Shu tomou gosto pela coisa e resolveu escrever uma trama que fosse de fato incomum para os títulos presentes no mercado. Aliás, um dos pontos que mais chamou a atenção de Sei Shu foi a recomendação de Nagoshi para toda a equipe, que eles criassem uma experiência em que os jogadores conseguissem aproveitar do game, até mesmo no simples ato de andar por caro Mocho, lugares visitados e NPCs conhecidos. No momento da contratação de Hase Seishu, mesmo tendo pensado em diversos personagens, e no background de alguns deles, a SEGA não tinha em mente qual seria exatamente o enredo de Yakuza. Mas desde sempre pediram que o escritor trouxesse um forte realismo e cenas emocionais para que tudo fosse abordado ali. Então após Seishu criar um esqueleto da trama central, todas as demais missões secundárias seguiram o estilo da história principal, onde dezenas de ideias e subtramas foram sugeridas pela equipe, com algumas delas sendo tão toscas e sem noção que acabaram sendo completamente eliminadas, já outras continuando presente. Como aquelas que vemos um camarada querendo cometer suicídio após ser rejeitado por uma garota. Essa quase era excluída também, mas acabou passando. E a franquia, com o tempo, passou a trazer diversas dessas side missions bizarríssimas, o que virou até um charme e atração à parte dentro da série. Carta de Apresentação a primeira vez que Yakuza pôde ser jogado aconteceu meses antes do seu lançamento oficial, em dezembro de 2005, com uma versão de teste que vinha em revistas japonesas de games e começava com avisos dizendo que o título era destinado para o público adulto. Logo somos apresentados a um homem de terno, apenas chamado de guia, que dará uma visão completa de como será a nossa aventura em Karamucho. O guia também apresenta o jogador Diversos elementos que estarão em Yakuza, como parte da história principal, com o protagonista Kazuma Kiryu voltando à sua cidade após anos de prisão, e indo atrás do seu antigo chefe, e de uma amiga que o defendeu, nesse caminho, também paramos para algumas missões secundárias, e assim também, conhecemos finalmente como será o combate, até chegarmos em inimigos mais difíceis e voltarmos para bater um papo com o tal guia, outras opções de acusa eram mostradas como um novo tutorial de batalha dentro da base Peace Finance várias batalhas com inimigos diferentes, até chegarmos no chefe Futoshi Shimano, um romance com uma garota no clube das anfitriãs, jogar beisebol no baiting center, cartas no cassino do purgatório e demais atividades, até voltarmos à tela principal com o guia. Também foi feita uma versão americana dessa demo, que saiu na revista oficial da Playstation. A importância do mercado americano para fazer a localização do jogo no ocidente, a SEGA investiu pesado em uma campanha de marketing. Seja ela através de revistas ou através da internet. Outro ponto que resolveram tratar de maneira especial foi o elenco de dubladores. Que era quase que inteiramente composto por atores famosos e cultuados em Hollywood. Como Michael Madsen de Kill Bill. Elisa Dushku, de Dollhouse E Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker de Star Wars Kevin Frame, que foi o chefe e produtor de localização do primeiro Yakuza, descreve como era o pensamento dos executivos da Sega naquela época. Quando lançamos o Yakuza original, nós sabíamos que o jogo seria um tremendo sucesso no Japão, e queríamos ter certeza de que começaríamos com o pé direito, quando lançássemos o game no mercado ocidental para ter assim a mesma aclamação. Porém, devido a diversas limitações técnicas, ficou impossível para o time de desenvolvimento desenvolvedores. Incluir ambas faixas de áudio no disco Scott Steinberg Que era o presidente da SEGA da América Daquele período Falou que ao trazer o jogo para o mercado americano Queriam ter certeza De que várias nuances do jogo Fossem trazidas de maneira sutil Também para a versão americana A equipe de dubladores dos Estados Unidos Fala que também se empenhou ao máximo Para trazer a mesma dramaticidade Que foi empregada na versão japonesa Porém E sempre tem um porém Alguns deles afirmaram que alguns diálogos tiveram que ser adaptados Outro caso que acabou marcando negativamente o marketing da versão americana É que o trailer divulgado de Yakuza no ocidente Saiu antes da dublagem oficial estar pronta Com alguns membros da equipe não atores Fazendo algumas faixas de áudio E dando a impressão de uma qualidade abaixo da versão japonesa Isso depois foi falado pelo próprio Kevin Frane Que deixou claro que aquela não seria a versão final Porém, o dano já havia sido causado. Esforço que deu certo. Yakuza teve uma boa recepção por parte da imprensa especializada, recebendo, geralmente, críticas positivas. Ainda que algumas ressalvas fossem feitas, como a própria IGN, que elogiou bastante o sistema de combate e o conceito e estilo das fases e elementos. Mas falou que a repetição dos combates tornava a experiência um pouco chata. Já a revista New Type USA disse que Yakuza era o sucessor espiritual. E uma versão adulta da série Shemu. E destacou que o sistema de luta interessaria aos apreciadores do gênero. O jogo foi aclamado pelo seu level design. Com a cidade realmente parecendo uma versão real de alguns lugares do Japão. E alguns fãs fazendo fotos desses locais. A dublagem americana também acabou sendo elogiada no ocidente. E alguns veículos de imprensa gostaram bastante do trabalho de localização feito pela SEGA. Outro ponto destacado foi em relação às cutscenes do jogo, que foram feitas pela própria Engine, mas que conseguiram trazer uma movimentação fluida e boas expressões faciais. Já no que se refere ao público e ao número de vendas, Yakuza vendeu cerca de 230 mil unidades no Japão, até o final de 2005. Em 2006, o game vendeu mais de 345 mil unidades. E graças a seu sucesso comercial no Japão, Yakuza recebeu uma edição especial, na coleção The Best do Playstation 2, em outubro de 2006, além de um relançamento em dezembro de 2007. De maneira geral, as vendas de Yakuza alcançaram a marca de 1 milhão de unidades, o que era uma quantia e tanto para um jogo de nicho, e com foco quase que totalmente em temas orientais. Legado, Continuação e Remake o próprio Toshihiro Nagoshi, fala que Yakuza foi um sucesso, porque existem poucos títulos que falam diretamente e retratam tão bem a cultura japonesa original. Por sinal, não existe nenhuma outra franquia japonesa do qual invistam tanto, que se preocupe em representar tão bem o cotidiano japonês e vários elementos dessa cultura. O Japan Game Awards de 2007 também premiou Yakuza como um dos jogos de excelência, fazendo parte de uma lista restrita ao lado de The Legend of Zelda Twilight Princess Okami e outros após toda a repercussão e Acusa 2 foi lançado no Japão em dezembro de 2006 com a Sega prometendo um sistema de luta melhorado e mais exploração Nagoshi comentou sobre criar uma história mais profunda e dramática do que a do jogo anterior bem como incluir temas não explorados até então como por exemplo uma história de amor anos depois foi feito um remake de Yakuza chamado Yakuza Kiwami, lançado em 2016 no Japão para Playstation 3 e Playstation 4. Depois chegando para PC e Xbox. Kiwami não apenas maximizou a resolução do título. A taxa de quadros. As texturas. E os tempos de carregamento. Se comparando ao jogo original. Como também trouxe novos conteúdos adicionais. E novas cenas. Para tentar resolver alguns pontos confusos da trama. E também criar uma conexão com Yakuza Zero, Que já estava sendo feito antes mesmo de pensar em Kiwami. Falando nisso, após Yakuza zero, e Yakuza Kiwami, a série ficou muito popular também no ocidente, onde foi redescoberto por vários criadores de conteúdo, que divulgaram o quão interessante era toda a série. Tanto que não demorou muito para que Yakuza Kiwami 2 fosse lançado, saindo em dezembro de 2017 no Japão, e em agosto de 2018 no mundo todo, tanto Yakuza Kiwami, quanto Yakuza Kiwami 2, chegaram nos PCs em 2019. Ah, vale lembrar que toda a série Yakuza já está presente no Game Pass. E também vai poder ser jogada através da PS Plus Extra e Deluxe. Ou seja, se você não conhece, esse é o melhor momento para jogar essa franquia incrível. Desde o início, Yakuza mas como sempre o vídeo não acaba por aqui eu quero saber de você qual a sua história com Yakuza eu estou muito curioso me fala aí nos comentários ah e mais uma coisa esses vídeos que você vê aqui no canal são a versão final e geralmente uma semana antes de ser publicado um pouquinho mais ou um pouquinho menos tem uma versão 1.0, digamos assim. Essa versão é um pouquinho diferente. E por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque eu vou disponibilizar todos esses vídeos para quem é membro aqui do canal. Então se você gosta do canal, além de ajudar, ainda vai ter vídeo antecipado. E uma versão exclusiva dos vídeos que tem aqui no canal. Essa é uma vantagem para todos os membros. De